Pessoal, vamos passar aqui então no Bitcoin, vou falar também sobre a SP500, o index do dólar, os principais aqui, pools de liquidação, indicadores e também comentar sobre o evento importantíssimo que a gente tem que ficar de olho para amanhã. Então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não está inscrito e ative as notificações e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo galera, então vamos começar aqui direto no Bitcoin que tá mostrando bastante força. Tá, tô realmente impressionado com o Bitcoin. A SP 500 acabou fazendo aqui um rompendo o fundo anterior. Aqui o Bitcoin segurando, tá. Esse aqui é um sinal bem interessante, fazendo aqui um Bear Trap. Aqui a a SP 500 que é algo que eu espero. Aqui tô esperando algo parecido para o Bitcoin também, tá. Que não acabou não acontecendo até esse momento. Né galera, então aqui esse pequeno está interessante. Eu vou comentar para vocês depois aqui também. Tudo que eu tô de olho para esse pequeno tem algo aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá, mas o Bitcoin extremamente forte, né? Se moveu muito pouco aqui com esse com essa, com esse Bear Trap que a SP 500 fez aqui até esse momento. Tá, então galera, faltam praticamente aqui dois dias para fechar o mês. E a região dos 20 mil dólares aqui tá em jogo, né? A gente tem que acompanhar aqui agora se a gente vai fechar o mês abaixo dessa zona aqui dos 20 mil dólares. É o que eu estou de olho aqui agora, tá? E amanhã tem um evento extremamente importante. Fica aí até o final do vídeo. Não se esqueça aí de deixar o like aí, né? Para poder apoiar o canal, tá? E comente aqui abaixo o que você tá fazendo em relação ao Bitcoin. assim que tem muita gente confusa aqui, pessoal. E realmente é difícil a gente tomar é, decisão, tá? Mas a minha, o meu, a minha estratégia nesse momento que eu falei para vocês... Eu vou continuar a estratégia de buscar shorts para o Bitcoin à medida que o preço vai subindo ali até a zona dos 21 mil dólares. Eu vou estar tá, uh, buscando shorts para o Bitcoin, realizando à medida que esse preço, o preço vai caindo. Tá? E, a, e se o Bitcoin romper a região dos 21.800 mais ou menos, ali, eu vou mostrar para você aqui quê. Eu vou estar tá estopando esses shorts e ficar de olho para poder buscar a operação de long, inclusive, no futuro. Tá? Então, agora, no momento, estou acumulando o Bitcoin no spot tá? e buscando esses shorts aí para ver se eu consigo... Né, fazer acumular capital aí né, dinheiro para poder uh, fazer compras melhores para o Bitcoin, tá, galera? Outro ponto importantíssimo que eu quero deixar para vocês aqui recado nesse vídeo, tá? Que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso, galera. Minha recomendação que é o que eu tô fazendo, tá? Eu não gosto de recomendação para ninguém, na verdade, mas o que que eu tô fazendo aqui agora? É, e eu já passei por isso aqui em outras situações. Coloque aí se você tem interesse de investir e comprar Bitcoin olhando aí, né? O longo prazo, dois, três anos, coloque as suas horas de compra em regiões que você considera importante. Considera importantes aí, tá? Acho que a gente já tá numa região interessante para a gente ir se expondo ao Bitcoin. Eu tenho hora de compras para o Bitcoin até a região lá dos 11.800 dólares, tá? Então tô comprando aí na região dos, dos 16, 17.800, 16, comprando também na região lá dos 15. Uh, 13.900, 11.800, estou comprando Bitcoin, tá? Então, porque, pessoal, se o Bitcoin tiver um flush aí de ter uma queda do, do preço, não vale a tempo de você tomar uma decisão, tá? E você pode acabar perdendo boas compras aí o Bitcoin, como é, já havia acontecendo aí no passado, tá? Então, quando o preço está caindo, você não consegue aí tomar é, decisão e, e para mim, se o Bitcoin bater nessas faixas de preço aqui, vou estar, tá, com certeza, comprando, Tá? Então vamos lá, galera. Vamos baixar o tempo gráfico aqui, vamos entrar direto. vou falar do semanal rapidinho, só para a gente passar rápido aqui. Então, o semanal, galera, aqui ó, o que eu estou de olho aqui agora no semanal para o Bitcoin, né? Essa região dos 9.300 né? Que a gente está ficando aqui acima nesse momento, tá? É uma região interessante. Uh, da gente acompanhar, ele fez aqui esse rompimento para baixo da região dos 19.300. Fechamos a semana aqui abaixo disso, né? E agora aqui estamos na região dos 19.600 dólares. Vamos ver se o Bitcoin consegue ficar aí acima dessa região dos 19.300. Seria muito importante para essa semana, tá? No diário aqui agora, galera, o que eu estou de olho aqui, tá? Então é o seguinte. Essas zonas aqui para mim, aqui para o Bitcoin, eu vou estar tá, então uh, até a região dos 21 mil, ó, 21 mil dólares, vou estar tá aqui buscando shorts para o Bitcoin, que é o que eu mostrei para vocês aqui, a gente vai olhar também os pools de liquidação mais adiante aqui no vídeo, então fica aí que eu vou te mostrar no detalhe. Então aqui a gente está, é, eu estou então buscando shorts para o Bitcoin até essas regiões aqui, ó galera, tá? vou até desenhar aqui, fazer um desenho, tentar botar um triângulo aqui, um, um retângulo, peraí, só um momentinho. Então, ver se eu achar aqui a minha ferramentinha do, do retângulo. Que faz tempo que eu não desenho, na verdade, esse retângulo aqui. Vamos lá. Ah, retângulo, retângulo, retângulo. Cadê esse retângulo aqui? Vamos lá. Deixa eu achar esse retângulo aqui, galera. Nossa, faz tempo que eu não desenho o retângulo aqui. Aqui, achei. Então, aqui, ó, até essa região dos 21 mil dólares aqui, eu vou estar tá me posicionando em shorts para o Bitcoin, tá? No futuros. Uh, vendo se o Bitcoin ele bate nessas zonas aqui, inclusive a gente tem LTBs importantes aqui agora, tá? LTBs importantes aqui, essa, essa, essa linha uh, verde aqui é uma LTB que eu estou acompanhando. Também a gente tem uma LTB lá de cima, ó, galera. Essa LTB que vem lá é essa linha importantíssima para o Bitcoin aqui agora. tá Estou acompanhando o rompimento dessa LTB aqui, tá? Não estou no, no escala logaritma, estou na escala normal. É até bom você acompanhar também na escala logarítmica aí, se você tem. É, eu gosto de olhar o gráfico de duas formas, tá? Mas eu acompanho aqui agora nesse momento, acho que a escala aritmética tá ok para mim. Então, essas zonas aqui estou buscando short por enquanto para o Bitcoin, tá, galera? É, o macro continua aí, de certa forma, bastante ruim. Né? A gente tá vendo até, inclusive, aí, a questão da Rússia, né? o conflito da Rússia lá e Ucrânia. Qualquer momento, o Putin pode dar um peido aí, tá? E o mercado simplesmente desabar de novo. Uh, os Estados Unidos já tá ameaçando a Rússia caso caso a Rússia invadir de novo a Ucrânia ali. Então, caras, complicadíssimo, tá? Então, é, eu estou fazendo essas compras para o Bitcoin, mas de novo tendo caixa para caso a gente comprar lá a, a cair lá para essas regiões que eu comentei para vocês, a região dos 12 mil dólares é possível o Bitcoin sim buscar, tá? Então Shorts até né, a região dos 21 mil dólares, né? Bitcoin voltando para aqui, eu tô fazendo sempre isso, pessoal. Sobe ali, o Bitcoin vai subindo, 19.600, 20 mil dólares, vou estar tá buscando shorts, escalando os meus shorts ali. Caiu, vou realizando esses shorts e vou fazendo esse jogo aqui. É o que eu tenho feito praticamente aí quase uma semana isso aí, tá? Então, é. Qual vai ser o momento que eu vou parar aqui e estopar esses shorts? Caso a gente romper essa zona aqui dos 21.900, aqui mil dólares, conseguir romper, idealmente seria bom botar um stop aqui acima dessa região, mas acho que vai ser um pouco, já seria um pouquinho muito afastado para mim. Tá? Então, se o Bitcoin fizer esse rompimento aqui dessa, dessa, dessa LTB, essas duas LTBs aqui, ó, fizer isso aqui, ó, galera, ó, tá? e esse rompimento aqui, ó, né? conseguir romper para cima com um sentimento aqui uh, ajudando, né? ou seja, a gente vê o long-short ratio aqui caindo com o open interest subindo, né? Eu vou buscar, então, compras o Bitcoin nessas zonas aqui a partir dos 21.500 dos 21. até a região dos 20 mil aqui, dólares, né? A gente pode, então, ter esse movimento aqui. Depois é, faço essas compras aqui com o... Com, uh... No, no Futuros aqui com o stop abaixo nessa região, tá? Então, tô esperando esse rompimento pro Bitcoin, tá? Para poder fazer a operação de long, tá, pessoal? Mas tô comprando o spot aqui, realmente, acho que são excelentes compras pro Bitcoin aqui, olhando já o longo prazo, tá? Então, uh, basicamente, o que eu tô fazendo pro Bitcoin é isso, tá, galera? E tá impressionante aqui, só pra mostrar pra vocês aqui, desculpa a confusão do gráfico, realmente <risos> tá um pouquinho de ruim a minha didática aqui, né? Tentar mostrar pra vocês, mas... É, espero que tenha ficado claro. Comente abaixo se está claro para você aí no vídeo. Se você está vendo, eu vou tentar simplificar um pouco esses gráficos, mas são os gráficos que eu mesmo uso aqui, tá pessoal? Então fica difícil de fazer um gráfico separado só para o YouTube. Eu tento simplificar um, um pouquinho mais as coisas aqui também para não ficar muito complexo aí né, para o pessoal. Então, galera, só para lembrar para vocês aqui: ó, tanto no mensal aqui, ó, só o mensal do Bitcoin, ó. o mensal aqui, a gente for fechando esse candle abaixo dessas zonas aqui, a gente está também. Me parece que pelo menos, a gente faz uma divergência bullish aqui no mensal, tá? então tem que ficar de olho. E a gente já está aqui, galera, no, no, numa região de, do, do RSI aqui que a gente nunca chegou para o Bitcoin. Pelo, pelo menos o gráfico aqui da Bitstamp, eu não vejo o RSI mensal chegando nessas zonas, tá? Com uma divergência aqui também bullish. A gente vê também divergência bullish aqui no semanal para o Bitcoin, É só. A divergência extremamente bullish aqui. Bem interessante. Fazendo fundos aqui uh, descender. Uh, fundos descendentes aqui para o Price Action com fundos ascendentes no RSI, isso aqui para mim é extremamente interessante, tá? As pequenas também, vou comentar daqui a pouquinho, está fazendo algo bem parecido, então uh, vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso, tá? Vou comentar sobre para vocês. E... Uh, aqui também do 4 horas, galera, tá é muito interessante é um é um tempo gráfico que eu acho usar bastante. A gente pode ver o também o Bitcoin fazendo aqui uh, divergência no RSI, tá? A gente tá vendo aqui, ó, fazendo uh, fundos ascendentes aqui no RSI, ó, enquanto a gente faz, né, fundos descendentes aqui no price action, ou então mantém aqui praticamente a mesma a mesma região, tá? Então, tá interessante o Bitcoin, acho que tá interessante a gente fazer aí e se expor no spot, com fazer compras, né? Uh, mais o que me deixa preocupado realmente é o macro, o Rússia aí e todo, né? O, a gente está tá à beira de uma crise aí, pessoal. Né? Já está numa crise, na verdade, e po, que pode ficar ainda pior. Então eu tô buscando esses shorts aqui, me protegendo e também, fazendo uh, né, esse como se fosse um, um head aqui praticamente para pra mim para o Bitcoin, tá, galera? Lembrando aqui também, tá? Tem vários corretores que você pode fazer aí essas operações de short também. Se você está interessado em shortar ou entrar em long no Bitcoin, se você tem experiência com mercado futuros use aqui, tá, pessoal, a Prime SBT que está apoiando o meu canal, tá? Eu vou deixar o link para você que abaixo na descrição e comentário fixado do vídeo, você também pode participar, eu vou, eu vou falar para você sobre, sobre o grupo VIP na próxima semana, como vai funcionar, então se você fizer depósito, qualquer depósito na Prime SBT, você tá, tá, poder, vai poder participar do grupo VIP, manda para mim mensagem no Telegram, também tem outros corretoras que eu uso aqui, como eu gosto, a Bybit também, a Femex, tá? a Binance, não tem usado tanto aqui, mas uma corretora aqui também está valendo, e é também a FTX, está todas as corretoras aqui, se você está operando com um certo volume aí, você pode ir com o meu link afiliado aqui, você vai poder participar desse grupo VIP, vou mandar o formulário semana que vem, vou revisar, organizar tudo isso aqui, para poder responder as perguntas de todo mundo, porque várias pessoas me mandam mens a mensagem aqui no, no privado, eu não consigo responder pessoal, não tenho tempo, então eu quero ver quem está interessado mesmo, quem está realmente operando aí, para poder é, eu conversar e trocar uma ideia um pouco mais Próxima aí da galera, tá? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, basicamente isso é a minha estratégia, tá? Eu vou comentar aqui para vocês rapidamente aí sobre os pools de liquidação também aqui, e depois a gente vai passar para esse sp aqui e falar também sobre o índice do dólar, tá? Então, galera, em relação a os indicadores da High Block aqui primeiro, tá? Então, de novo aqui, a região dos 21 mil dólares que a gente tem, uh, continua com esses pools de liquidação aqui no High Block, então a gente está aqui. A, a, na BitMEX, no caso aqui, tá? Então essa zona aqui, até os 21 dólares, eu tô interessado em buscar shorts pro Bitcoin, tá? É, tá cada vez mais arriscado fazer shorts, eu já fiz aqui várias operaçõeszinhas de short aqui, uh, obviamente nunca pega todas as minhas, todas as minhas uh, ordens, né? Então vai pegando a ordens à medida que o preço vai subindo e eu vou realizando a medida que o preço vai caindo, tá pessoal? Eu fiquei fazendo basicamente isso aqui, ó, nessas regiões aí, tá? E agora aqui, uh, basicamente essa região dos 21 mil dólares vai ser a última operação, uh, até a região dos 21.200 mais ou menos, é a última operação aí de, de, de a, a última ordem de short que eu tô, em, que tô abrindo aqui né, nessas regiões, tá? E tô realizando à medida que o preço vai caindo aqui de novo, tá? Então... BitMEX aqui a gente tem esses pools de liquidação, só para lembrar para vocês, vou deixar os valores aqui do lado aqui da tela. Então tá aqui os números aqui do ladinho. Você pode acompanhar aqui e pausar o vídeo se você quiser, tá? Aqui vamos olhar então 12 horas na Binance. A gente pode ver que essa região dos R$19.800, aqui R$19.700 tem uh, liquidez. Ó, pode ver que o Bitcoin ele vai lá pegar essa liquidez aqui, ele pega a liquidez em cima, pegou aqui de novo R$19.400, formou, mas é acima ele vai lá pegando, vai subindo, e a chance grande de voltar aqui para essa zona aí dos 19.700 aqui mais ou menos, tá? Então, uh, deixa eu até fazer um update desse gráfico aqui agora, porque eu tinha visto um pouquinho mais cedo, e pode ser que tenha atualizado algumas coisas interessantes aqui, vamos ver, ó. Então, muito próximo aqui, vou dar um zoom de novo nessa zona, a gente pode ver que formou mais liquidez aqui abaixo, então, então a gente tá muito próximo aqui dessa região aqui dos 9.700, aqui dos tá? Então, vou estar aqui de novo, pessoal, buscando... É, me posicionando aqui em shorts nessas regiões tá? e realizando nessas regiões as abaixo aqui 18.800, até a região aqui 18.400 e também 17.800 lá a gente tem também push de liquidação uh, da BitMEX tá, olhando aqui então uh, os RedMaps de liquidação de 7 dias dá a gente ver que também, ó que essa zona aqui dos 18.400 tem liquidez e está formando liquidez aqui até essa zona aqui dos 15 mil dólares, mas é muito afastado para a gente poder acompanhar, tá, galera? Eu gosto de olhar essas regiões mais próximas aqui. E essa zona aqui dos 21 mil dólares, a gente pode vir buscar sim, tá? Então tome cuidado aqui nesse, nesse rompimento desse topo. Tá, eu acho que a gente pode ainda assim buscar shorts nessa região, mesmo te fazendo esse rompimento do topo aqui anterior, né? ainda mais se o RSI tiver divergência bearish. Tá? Vou estar tá acompanhando aqui, aviso vocês aí no Telegram, participe também no canal de alertas, tá, galera. Então, olhando aqui também há um mês na Binance, essa região aqui, dos 18 mil dólares, bastante liquidez, a gente tem mais liquidez nesse momento e estamos formando liquidez aqui até essas zonas de 16 mil dólares aqui, e de novo a região dos 21 mil aqui, a gente pode ter uh, o Bitcoin voltando para essa região para pegar né, esse, essa galera que tá com stops aqui acima com certeza tem bastante gente aí shortando com stop aqui acima, tá galera então a gente pode ver que inclusive na, na, aqui no TRDR a gente pode ver nesse momento aqui ó nesse momento aqui a gente pode ver no, de 15 minutos, a gente tá vendo aqui então o Open Interest aqui, ó Vamos limpar essa tela aqui rapidinho e mostrar para vocês. A gente está vendo aqui o Open entre subindo aqui nesse momento, ó, com o Long Short Ratio caindo aqui. tá? Então, a gente shortando aí, botando seu stop aí. O Bitcoin subindo nesse momento aqui. ó. Nesse momento pegando, provavelmente pegando a ordem de short minha aqui agora nesse momento. Tá? E estou interessado aqui em shortar até a região dos 21 mil dólares. Bem interessante aqui, tá? nesse momento acontecendo exatamente o que eu estou falando para vocês. Uh, então, uh, bacana. Vou acompanhar aqui de perto. Vou ver se no final do vídeo eu faço um update para vocês aqui, mas eu estou ao mesmo tempo aqui vendo isso aqui acontecendo, bem, bem bacana mesmo, tá? Então, galera, o Bitcoin, ele tá é, bullish aí, tá? Mas eu tô interessado em posicionar em shorts aí, né não tô fazendo longs aqui pro Bitcoin, tá? Eu acho que tá tá um pouquinho arriscado aqui agora nesse momento apesar desse pequeno está mostrando aí algo interessante o Bitcoin tá com essas divergência aqui agora tá eu só vou buscar longe o Bitcoin na medida que a gente romper aquela linha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo tá com um sentimento aí uh, a favor enfim acho que antes disso tá bastante arriscado porque qualquer notícia que sai pode pode ter problema aí no mercado tá galera e Antes de fazer aqui falar dos p acho que é importante vocês acompanharem também aqui as análises on-chain, tá? O professor Digar fez aqui, subiu a análise on-chain dele uh, aqui no, no canal. Muito bacana mesmo a análise dele, tá? Aconselho você assistir a análise do professor Digar. E quem entender inglês aqui também pode acompanhar a análise do canal da Glassnode, tá? Então vou deixar o link aqui para vocês, tanto do, do, do análise do professor Digar quanto a análise do, do, uh, da, da Glassnode, mostrando que a gente tá muito próximo aí de um fundo pro Bitcoin, tá? Quem, quem vendeu o Bitcoin, galera praticamente aí tá hoje em dia só os holders realmente as mãos de diamante que estão praticamente segurando o Bitcoin por isso que ele tá tendo dificuldade para corrigir mais cair mais tá então é muito arriscado você ficar esperando só para comprar Bitcoin na região dos 12 mil dólares lá tá eu acho que tem muita gente que tá pensando assim uh, 12 a, ou, ou abaixo tá então tome cuidado com essa com essa com essa forma de pensar aí que você pode ficar acabar ver ficar haver navios, né? Então é a expressão que se fala, tá bom? Então eu acho importante ir se expondo com responsabilidade, porque a gente não sabe aonde esse fundo vai ser, nenhum trader, nenhum investidor vai saber de fato onde vai ser esse fundo para o Bitcoin, tá? É realmente é impossível você conseguir prever e acertar exatamente o fundo do Bitcoin, então eu vou estar tá me expondo aí comprando à medida que o preço vai caindo, tá? Essa aqui é a minha estratégia, tá, galera? A dominância do Bitcoin aqui está subindo nesse momento, é um bom sinal também, tá? Então, acho que é algo interessante que está acontecendo. E vamos falar aqui, então, das pequenas subindo esse dólar para fechar aqui o vídeo, tá, galera? Acho que bem importante vocês ficarem atentos aqui a SP500 aqui, galera, olha só. A SP500 a gente teve então esse, esse falso rompimento desse fundo aqui, tá? Uma bear trap. E a gente tem aqui divergência aqui, alguma dar uma olhadinha. Divergência no semanal, tá? Isso aqui tá interessante, tá? Formando essa divergência. Que na verdade ainda não. Ainda não tomou forma aqui. A gente acabou não fazendo um fechamento aqui do, da semana. Mas a gente pode ver que o, o RSI fazendo esses. Esses fundos aqui ascendentes, enquanto o, o price action caindo aqui, tá? Esse aqui é um sinal bem interessante para a SP500, tá? No diário a gente tem também na SPX, eu não vou entrar aqui na SPX, mas tem também divergência lá, se não me engano, no diário aqui acontecendo. 4 horas SP500, pessoal, a gente viu aqui, a é, divergência forte acontecendo aqui, essas divergências são bem interessantes para a SP500, tá? Conselho vocês a acompanharem. A gente tem pump, geralmente, quando acontece divergências assim, tá? Então, é uma excelente... Uh, estratégia para você ficar de olho aqui na SP500. Eu não estou operando a SP500, mas uso ela como uma referência para poder operar aqui o Bitcoin. Tá? Então vamos voltar aqui no gráfico de diário, eu quero mostrar para vocês algo interessante aqui. Aqui eu estou de olho para a SP500, é o seguinte, ó. a gente tem um gap aqui da SPX nessa zona aqui, eu vou mostrar para você aqui, tem um gap muito próximo, que está próximo a fechar aqui na SPX. Então vou puxar a ferramenta do, de, de gap aqui. Essa zona aqui até a região dos... 3.750 pontos aqui a gente tem, gap, né? Tem gap mais acima também, mas eu acho que é, é pedir muito para SP500 esses gaps aqui acima. Então, é, para mim aqui seria interessante ver esse gap da SP500 aqui fechando, né? Acho que o Bitcoin também está esperando um pouquinho um pouquinho isso aí, né? Ver um pouco mais de... de ver se esse gap vai ser fechado, a gente continua essa queda aqui. Uh, voltando aqui para o mini futuros, galera. Então, assim, ó. O que eu estou de olho aqui agora? Essa zona aqui, a gente pode ver, ó, essa zona aqui, até a região dos 3.850 pontos aqui, 3.800 e poucos aqui, a gente tem que ver que tem aqui o fechamento mensal tá, das sp 500 Então, fechamento mensal das da sp que está aqui nos 3.780 pontos, é verdade. né Então, a gente tem que acompanhar como vai ser o fechamento dessas sp E faltam dois dias para fechar o mês, lembrando vocês. tá Então, fiquem de olho aqui nessa região dos 3.780 pontos. É o que eu estou aqui também de olho, né, nesse... nesse é, nesse momento, deixa eu dar uma olhadinha no semanal que se isso tem alguma coisa. É o semanal, o semanal que é essa zona aqui dos 3.680, mais ou menos. Então fiquem de olho nessa região aqui, tá, galera? E a gente tem aqui ó, para SP500, né? Esse, esse potencial pivô de baixa, né? Que eu já falei para vocês aqui também. E também temos uma bandeirinha aqui ó, essa bandeira também, essa bandeira aqui ó, de baixa para SP500 que eu também estou de olho, tá? E essa bandeira aqui, galera, tem como alvo que a gente pode medir inclusive. É bem próximo dessas zonas de Fibonacci, de projeção de Fibonacci que eu mostrei pra vocês, tá? Então o rompimento seria mais ou menos aqui que levaria as pequenas para pra casa dos 3.300 aí. Eu acho que a sp têm tem potencial se a gente ter um, um, uma, um crash aqui mesmo, as sp ir pra essa casa aqui dos 3.300, até a região dos 3.000 do, pontos aqui, tá? Eu acho que a gente tem que ficar de olho que a gente pode ter esse probleminha pra as pequenos aí, tá galera? Então... Tendência de baixa, macro tá péssimo aí, tá? É, já estão falando sobre aumentar a taxa de juros para 6%. Então, amanhã, galera, esse é o evento que a gente tem que ficar de olho aqui agora. Amanhã a gente vai ter duas coisas importantíssimas acontecendo aqui, tá? Na minha opinião, que é a divulgação do produto interno aí do, do, do trimestre, aí, tá? Que está com projeção de queda aí. Vamos ver como vai ser. Caso isso aqui saia acima do previsto aí, é, isso pode ser um bom sinal, o mercado pode comemorar aí, tá? Então, vou acompanhar. E também aqui uh, pedidos aqui iniciais de, de seguro-desemprego. aqui tá Caso esse número sair muito baixo, significa que a economia está forte aí nos Estados Unidos e o, o Banco Central americano, o FED, pode apertar, é, continuar apertando aí as taxas aí de juros né, sem ter medo de quebrar a economia. Tá, galera? Então basicamente a gente precisa ver que agora quem está em ativos de risco, Bitcoin, SP500, né, é, tem que ver agora, esperar um pouco aí, uh, o mercado... Uh, no caso, uh, a situação da economia americana dá uma, um pouco uma, uma freada lá, né? Quando a gente vê uma freada, a gente vê a redução dessa taxa de juros junto com a diminuição da inflação, né? Enquanto isso acontecer, vai ser realmente complicado, tá, galera? Mas, na minha opinião, aí, tá falando para vocês, tem que tomar cuidado quem tá vendido esperando o pior, tá? Porque tá todo mundo esperando o pior nesse momento. Então, eu acho que o mercado já tá precificando aí o, o, a questão da. da, da... Da, da aumento da taxa de juros, tá tudo sendo precificado, tá pessoal? Acho que tá tudo já dentro do preço aí, muito provável. Eu acho que o mercado tá esperando aí aqui agora avaliar mais o cenário de recessão, tá? Então para mim, o, merc o mercado pode ter, inclusive um pump aí sim, tá? Surpreender, até a gente ter, uh, no caso, uh, uma, entrar num cenário mais aí de, de, de recessão, Tá? É pouco provável, mas existe chance de acontecer, tá? Então eu tô fazendo compras aí com responsabilidade. Eu acho que quem acredita aí no ativo, no Bitcoin, uh, tem que aproveitar essas oportunidades aí, tá? Mas coloquem as ordens aí o que eu tô fazendo, botando ordens abaixo, que caso a gente tiver acordado de Não quero acordar de madrugada para estar tá, uh, desesperado botando ordem de compra, tá? Eu já quero comprar e poder dormir tranquilo, que eu sei que o Bitcoin não vai me desapontar no longo prazo, tá, galera? DXY aqui, então. Só para fechar o vídeo, a gente teve essa, essa, essa correção aqui, a gente está com algumas divergências no DXY, né? a gente bateu o topo desse canal, então que agora, topinho do canal que eu comentei para vocês aqui, né? então uh, bem interessante aqui, esse, esse candle aqui está mostrando para mim, uh, até tem um potencial de reversão aqui, tá, galera? mas enfim, eu acho um pouquinho complicado, cedo um, cedo um pouco para falar sobre isso, né? mas tocou o topo desse canal aqui, isso aqui está interessante, com divergências bullish também, na SP 500 aqui também a taxa aqui de 10 anos aqui do bonds aqui dos Estados Unidos né títulos do governo aqui de 10 anos também a gente teve aqui divergência também no RSI aqui a gente pode ver divergência acontecendo ó. aqui no gráfico no semanal inclusive um bom um, uma boa divergência né então uh, isso aqui é interessante tá galera fiquem de olho a gente pode ter uma, uma reversão aí no mercado tudo pode acontecer e amanhã vai ser um dia bastante importante na minha opinião tá bom então fique de olho, não dei mole com o mercado, tá galera? É bom uh, esperar o pior, mas também tomar cuidado que está todo mundo esperando o pior, então uh, tem que estar tá à frente da maioria e não pode simplesmente ficar 100% vendido, na minha opinião. Acho que é sempre bastante arriscado aí, tá galera? Ambos cenários, tá? Então. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aquele like para apoiar, muito importante mesmo, se inscreve no canal, vou deixar aqui como você operar então na e também na Bybit, todas dando esse bônus aí de, de depósitos, se você quiser aproveitar, para poder, poder também participar aí do grupo VIP, que eu vou mostrar para vocês como vai ser semana que vem, tá bom? Então um abraço, a gente vai se falando aí.